Nossa, agora porque essa falando Galva que nós estamos aqui com mais um vídeo, voltando aqui com a nossa série de Five Nights at Freddy até o 4 noite 3. Ai gente, eu tô com medo. Eu sei que esse jogo não é pra tanto, mas ele dá susto pra caralho. Eu tô com medo. Ah! Vamos, lá. Vamos me arrumar aqui. Bom, eu tenho que ficar de olho no Freddy e sempre olhar para essa câmera. Ó, vamos treinar. Eu tô aqui. Ó, ninguém se mexeu. Aí olha pra cá. E botão de cima. Hello, hello. Hey, you're as coisas a real hoje Ei, eu tinha uma ideia. Se você e evitar uh Não, faz, you know, faz isso, and head, know, go limp. Then there's a chance que uh, talvez você costume não vai me trair, tica. Aqui, Chica. gente, ele fala do Foxy, tá? Yeah, Fala que tem que tomar cuidado com ele um, Tá Tica Tica o que que eu te fiz? Eu te amo tanto Você tinha uns peitinhos, sei lá Você podia ter uns peitinhos aí Ai Tica Oi Tica Tica Oi amor Oi amor Tica então é o seguinte estou morando no Brasil e a conta de luz é muito cara você não poderia parar não por favor Tica vamos lá Tica caralho Tica que é um nude meu eu te mando gente não dá bugou Tica vamos olhar pro Foxy. oi Foxy. Gente Tica Gente, eu tô com medo Eu tô com tanto medo Cadê a Tica? Eita, Foxy saiu, gente. Concorda se você tem que poupar energia? Por que você vai deixar o caralho do ventilador ligado? Ah, eu tenho que mexer, preparar meu mouse e meu coração. Caralho, vocês param de ligar o hack e de desligar a minha câmera. Eu estou fazendo uma coisa tão errada. Eles falam que nunca se deve olhar para o Fox e depois para a câmera 2. Mas eu olho. Sabe por quê? Porque a vida é cheia de desafios. E os desafios funcionam assim. Eu não posso parar de falar porque senão eu vou morrer de medo. Ai meu Deus, meu celular tá possuído aqui. Eu já disse que eu tô com medo, gente. Eu tô com medo. Eu já disse? Eu tô com medo. O Bunny, todo mundo saiu. Ai que medo. Então, gente, eu não sei como é que eu vou zerar o 2, simplesmente isso. Eu acho que eu vou ligar um hack. Não sei. Sério, eu não sei como é que eu vou zerar o 2, tá? Só avisando. Porque o 2 é, o... é considerado mais difícil. Tá. Ai! Ai que medo! Ai que medo! Ai meu cu fechou! Gente alguém abre ele! Mentira, não abre não, por favor. <risos> Sério, tô zoando só, tá? <risos> Então, o 2 é considerado o mais difícil. Pelo menos é o que... Ai, ele tá aqui. Bunny. Então, ele é considerado mais difícil. É muito treta, que você tem que olhar os bagulho, tem que tocar a caixinha. Senão você morre pro... Puppet. Tem que ter ser rápido para quando tirar a máscara. Quando. quando tirar. aí Quando tirar a máscara. Gente, essa noite não passa. Deixa eu ver aqui se ele saiu. Mano, eles gostam de ficar aqui, minha bateria não vai durar, gente. Ele não saiu? Mano, o que, que eu tenho? Você quer meu brioco assim, tanto? Mano, se o outro vir, lascou. Ele não vai embora. E aquele ali, saiu? Gente, eu perdi o jogo. Vai acabar a minha energia, acabou. Morri. Tá, sei isso. Vou morrer. Gente, o bicho ficou lá grudado, meu deus, só que me inspira Que me inspira, a jogar esse jogo Tá bom, Tica, eu já disse que você é legal, Você é muito show Ai, Tica, vamos sair daqui, Tica, não faz isso, Tica O que eu falei só pra você apagar minhas câmeras, Tica Tica, vamos, vamos brincar direito, vai Chica, sai daqui, Tica. Tica, eu sei que você é legal. Mas sai daqui, Tica. Chica. Tica. Vamos lá, Tica. Para com isso. Vai na cozinha pegar um lanche pra mim? Sério. Por favor. Chica. Tica! Eu quero meu lanche, Tica. Obrigado, Chica. Tica Tica Meu lanche, Tica Por favor, eu falei, Tica, você é tão legal Isso, vai lá, Chica. O banho tava tá parado Chica, Eu sei que é você que fica pegando as câmeras Porque eu li na internet Tica, sai daqui, tica. por favor, Tica, somos amigos, desde a infância, não faz isso comigo não, lembra que você sempre disse que eu fosse seu namorado, então aí ó, não vou ser, assim, Tica, Tica, Obrigado. ó, gente, a Tica tá legal comigo, ela tá só tipo dando aquelas brincadeirinhas, sabe, de amigo, Tica Oi Tica Ó, eu tenho que ficar esperto aqui hein, em cima Tica, o que, que eu te falei sobre apagar a câmera, dica? Você não pode fazer isso, dica. Não é uma brincadeira legal pra quem tá quase morrendo aqui de um quarto. Ela tá na cozinha Chica, o que, que eu falei de você ficar apagando a minha luz, Chica? Chica. Obrigado, Chica. Os outros saíram. Chica. Tica, você não quer me matar do coração, né? Tica, obrigado. Tica, você é a melhor pessoa Gente, quando o Foxy faz isso, eu fico com medo. Porque eu sei que ele vai me atacar. Quem é o Bunny? Chica Bunny, você também, cara. Você é um brother pra mim. Eu te considero pacas. Viu, cara? Eu te considero pacas. Você não sabe como, cara. Você não sabe, cara. É tipo um irmão pra mim, mano Você sabe disso Por que não dá 6 horas logo? Viu, cara? Você é super gente boa Você... Eu lembro do momento que eu estava com necessidade De dinheiro, cara E você veio aqui Me ajudar não já acabar, acabou. Conseguimos. Yes, eu yes. fiquei. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado Dê like, favorito, se inscrevam no canal Compartilhe o vídeo, por favor, pra vocês me ajudarem muito E até o próximo vídeo, gente Então, pessoal Falou